é uma coisa boa ou é uma coisa ruim família é uma coisa boa porque se o pessoal parece que agora o pessoal está abrindo o olho começou a abrir o olho que o preço da tita 160 está caro e está partindo para outras motos isso é bom porque vai fazer a ronda acordar e trazer novidades a linha da 160 em janeiro, a Honda aumentou aí na linha da 160 por volta de mil reais. O, o preço das motos. Muito caro, rapaziada. Muito caro. Aí certinho aí. Custando na casa dos 17 mil reais. A fã, custando aí na casa dos 18, quase 19. E a Titan 160 de Zona já custando 20 mil reais aí teve o lançamento da cb300 twister muita gente migrou que ia pegar 360 migrou para 300 por estar um valor bom por ser uma moto bom custo-benefício é, custo né a moto entrega bastante equipamentos está num preço legal não está um preço abusivo Assim como tá o preço da 160 Que pra mim é o preço abusivo O que, que vocês acham? Vocês acham que eu tô falando besteira ou vocês acham que tá certo Você pagar 20 mil reais na Titan 160 Que não tem nem freio a disco na roda traseira Vocês acham certo isso? Eu não acho Eu acho que tá caro, não tá barato A moto já não muda Há vários anos, já faz tempo que A mamãe Honda não mexe Nessa moto, só traz Mudança De Tarenage, muda adesivo E troca a cor Só isso que a Honda faz Então Tomara que continue assim Caindo as vendas Da Titan Da e da Start Pra Honda trazer novidades pra gente Aí Na modelinho 2024 Se o pessoal não compra A Honda vai falar Opa, peraí, alguma coisa tá acontecendo Por que não está vendendo mais tanta moto Como vendia Deixando bem claro Que a 160 é a moto mais vendida no Brasil, tá? Ela ainda, mesmo vendendo menos Caindo 11% das vendas Ainda é a mais vendida no Brasil Mas já, já dá um alerta Pro pessoal aí que trabalha na Honda Que alguma coisa está acontecendo, né? Por que será que caiu 11% das vendas? Não é normal Isso de um mês para outro Eu acompanho as vendas da... Os números de venda das motos sempre estou acompanhando aí as motos mais vendidas às vezes eu trago aqui no canal para vocês tá se vocês quiserem que eu traga novamente as motos mais vendidas aí deixe nos comentários que eu trago para vocês tá tem a tabelinha certinho para mostrar para vocês no cada moto quantas foram vendidas é... se aumentou o número de vendas se diminuiu eu tenho tudo guardado ah, essas tabelas beleza então família, pra mim Nossa, não dá pra passar aqui jeito nenhum Tem um caminhão e o um ônibus Então família, tomara que, que continue sair Assim que o pessoal acorde Olha, deixa eu virar pra cá Que tem polícia ali na frente Acabei de ver E eu tô com o retrovisor sacado, né mano Ó Acorda meu filho A polícia aqui, ó e eu com o retrovisor sacado. Isso é maluco. Só não notando minha placa, tá bom. Nossa, deixa eu passar por aqui já no vermelho mesmo. Ficar moscando aqui não, deixa tá de polícia. Já viu, eu tô lá na frente. Mas então, rapaziada. É, é, é. Tomara que continue assim caindo nas vendas. Que o pessoal realmente acorde. Que o valor das motos tá cara. Que é o único jeito. Da, de vir novidade de coisa boa, né? O pessoal, por exemplo, a Twister às vezes ela tava péssima Tava vendendo muito pouco a Twister, 250 O que aconteceu? A Honda foi lá, acordou Trouxe uma moto nova, uma moto boa Num preço legal E é isso que a gente quer A gente quer A gente até paga o um valor mais caro Mas pelo menos traz coisa boa, né? Não vai trazer... Mais do mesmo A Titan é mais do mesmo Essa moto aqui é a 2023 E a 2018 por exemplo É a mesma moto praticamente é, Não muda quase nada E essa notícia que eu tenho, tenho para dar para vocês Finalmente aí o pessoal parece que tá acordando Mas também O que aconteceu Muitas das vendas da 160 foi para 300 a yamaha também teve aumento no número de vendas da crosser 150 e vários outros modelos também teve queda de vendas em fevereiro essa bolha de de preço das motos está muito caro família muito caro mesmo está ficando inviável comprar sabe Toda hora tem aumento. Esse ano ainda não teve aumento. Estou todo de olho, esperando para ver se se vai continuar esses aumentos. Já estamos no mês 3, Por enquanto, sem novidades, sem aumento. Eu tô sempre de olho aqui para trazer novidades para vocês, tá? Qualquer coisa que eu ver de novidade, eu trago para vocês aqui no canal. E se vocês verem também, pode mandar para mim lá no Instagram. Jogo 011 ponto oficial, se souber de alguma novidade, manda pra mim, que aí eu trago um vídeo aqui no canal e dou um salve para vocês. para quem mandar aí a novidade. Fechou família? Momento meter marcha na titanzona. Família, ela fica muito chave sem retrovisor. A pena que é que é moeda, é complicado andar assim, né? Eu pelo menos eu não gosto de ficar riscando muito. Porque aqui o pessoal, eles não vai parar pra me multar, eu só vou anotar a placa e vai chegar a multa na minha casa, sabe? Então tem que ficar bem esperto Para andar com o retrovisor sacado Eita eu, A mulher virou com a mão e não vai virar eu, que beleza Vocês viram família? Apontou com o dedo e falou, ah, a mulher vai virar, né? Não vai nada e assim é bom pra passar no corredor, hein? Isso aí, família. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo.